Olá pessoal, estamos aqui Sim. em Wrotzwav, na Polônia. Não, a gente não está em Wrottu, a gente está tá em, em... Slarberka <risos> Pereba. É, Alicia. Alicia? What is the name of the, the place in Polish? Tá, Baronovji. X-Clástica. X-clairtica tá. Então a gente tá aqui. Já colocamos os nossos sapatos. E ali vai ser a área de esqui. E nós estamos prontos. Quer dizer, pronto não que eu vou pegar agora esse pau, esse, é, esse pau aqui. Apresente esse pau. No caso é o esqui mesmo. Exatamente, a gente coloca né, aqui, tem dois tipos de profissional e de criança. A gente vai com o de criança, porque óbvio. Né? Porque é maravilhoso, né? E a gente não quer cair, tá? A gente fica super segura que o negócio nunca morre. Ó, os sapatos assim, é super vogue, ó. Meu Deus, é assim, o modelo gente. que eu quis sempre. Esse aqui ó, comprou um, não passa frio, nem a é pau. Pior que não passa frio, é muito quentinho, ele quer levar para casa, porque é melhor que as minhas pantufas, gente. <risos> então, a gente tá numa fila para catar os pau, pra esquiar. Como é que se chama isso, será? pau uh, Kiki. Kiki? Eu amo isso. I eu amo isso. Kiki, português? não, mas eu amo isso. Kiki e Naki. Kiek? Kiek? Uh -huh. Aham. Natter. Natter. Ok, tá. E dá um medinho de se matar? Mais a mesma. Quem tem um encravado? Rola? Calma. Uh, a gente desceu, amor. É super difícil fazer isso. Você tem que ter muita força no braço. Eu a experiência de esquiar na neve foi sensacional. Agora a gente não anda mais, <risos> gente, <risos> até o próximo milênio, né? Porque olha, é muito maravilhoso brincar na neve, esquiar na neve, só que na hora que você cai assim, não existe mais seu corpo, você vai junto, se você tem um problema no, na canela e torcer o pé, está tá fudido, <risos> ó, mas é lindo, porque quando você cai, olha a criança, a criança é foda, ó, vai passar aqui, ó, maravilhoso, a gente não é, maravilhoso. ó, faz até coisa, que bosta, ah! A gente chegou num, num restaurante muito bonitinho, o nome dele é lá no blog. E.. Sorry. E ele tá todo decorado com decoração de Valentine's Day, porque foi uh, dois dias atrás. Tá muito bonitinho. Ai, tá muito bonitinho. E aí? We are here waiting for some Olha esse banheiro, tem uma cuba Embaixo é uma máquina de, de... Máquina de costura Aí o lixinho Aí olha esse banheiro, olha os detalhes desse banheiro Flores naturais Por conta do dia dos namorados, flores ali Olha esse espelho Aí virando aqui tem um alce Uma máquina de costura. Olha que coisa mais linda. Olha isso aqui, ó. E olha isso. A gente acabou de jantar almoçar. E eu comei uma sopinha de A gente comeu uma sopinha de frango aqui. Muito gostosinha, bem quentinha. Aqui. E agora a gente tá esperando outro prato pra chegar Então, o meu prato ele é frango com batata e aqui tem o um mono E em todos os restaurantes que a gente já foi, também tem um, é, a parte vegetariana Então isso aqui é uma panqueca com um molho de espinafre em cima, para ser bem gostosa Muito, muito, muito gostosa A gente veio Oi, ver um o negócio falar. dos cavalinhos, ó e aí rolou aqui, rola uns cavalinhos que vai puxar a gente pelas montanhas Um cavalão É, um cavalão, filho. ó o bumbumzinho dele <risos> A gente tá indo fazer uma caminhada com os Horstis pra ver alguma coisa lá na frente E a gente tá nesse tipo de coisinha aqui Esses cavalos, eles são um pouquinho diferentes dos normais Eles são muito grandes, olha o tamanho de sapata Eles são um pouquinho diferentes, eu já vi algum desses no vídeo de Cracóvia Então vocês podem acompanhar lá Olha, a gente tá aqui queimando a nossa face um pouquinho. Ai, tá muito bom, tá bem quentinho. Caraca, moleque. Bem quentinho. Bem, quentinho, bem quentinho. Tudo é quentinho. Bem. Tudo, é, tudo assado já. Oi, amigo. <risos> amigo, você tá com esse fogo em cima de nós? Não. Você pode tirar isso de You Você pode tirar isso de nós. Você Hã? Você é Of fruto? <course>. Claro. <laughs> <risos> ok, a gente andou com os cavalos Os cavalão Os cavalão fez os, os, os, os bichinhos E até lá na frente Pra pegar fogo no mar E aí, é isso Agora a gente tá aqui pegando fogo na casa não, é, a gente tá pegando uma hipotermia louca, sai daqui e vai pro gelo. <risos> e aí, estamos aqui num meeting, o povo tá jogando umas coisas de carta, a gente tá um uns <risos> Fica por aqui. Ah! Vamos beber, beber uns vinhozinhos e é isso mesmo Daqui a pouco a gente vai desligar, aí a gente continua, tá? Beijo! Bom dia! Hoje é domingo Nós chegamos na acomodação ontem, eu gravei um pouquinho pra vocês Eu não vou mostrar a acomodação porque eu não achei ela tão nice assim Ela é um pouco velha É tipo casa mais antiga assim Mas os quartos são bem grandes e a casa em si é bem grande. É, tem essa entrada aqui, ó. Que é tipo uma pré-entrada. Um banquinho. Tipo uma recepção. Olha é como tá lá. Tudo trabalhado na neve. Ah, número. Um. Oh, it's a ship. Um cavalinho. Oi. Olha lá. Uh. Bye bye. Não venha atrás de mim, tá? Eu tô com medo que vocês venham e me dêem uma coisa. <risos> Legal, né? O motorista chamou falando que tinha esses bichinhos aqui. Ai, é tão mágico isso, da neve. O meu cafezinho, é Aí todos os tipos de... Tem coisas de geleinha que tinham lá pra experimentar. Uma linguiça. Um peito peru. E todo mundo ali. Oi! Oh. E essa flor aqui é de verdade. É true mesmo, né? E oh, aí, amigos. Just say hi before you go. Hi. Hi. Hi. A gente tá subindo o Morri. morrinho. Olha as árvores, tudo caída Tadinhos. E é isso, estamos subindo aqui. Um passeio. Olha o gelo, isso aqui ó. Isso aqui quebra cu. Ó, isso aqui quebra cu. Quebra cu mesmo. Porro não cabe no papel. Só vai pra baixo. É pra baixo? É pra baixo? É pra baixo? É pra baixo. É pra baixo. <risos> <risos> <risos> It's time for construction. Oh! I can can a gente tem que cantar aquela música. Work, work, work. Work, you gotta go to work, work. work. <risos> <risos> Aí. Okay. aqui Say hi! <risos> Olha essa parede, tem umas partes congeladas ali Ó, o gelinho Isso aqui é super perigoso, fico muito medo de cair aqui Aí é escarregadinho Uau! Uau! Uau! Uau! Uau! Uau! Uau! Uau! Uau! Uau! Sorry. tá ficando condensada é. a lente tá ficando condensada é. nós vamos fazer isso preparação gente, Deparação, gente. Então voltamos já pra Voltou tá? Estamos aqui em... Eu tô esperando o ônibus sair E já comprei a passagem Vamos para casa A passagem custa A passagem custa 3 watt e eu vou pra casa, tá tudo aqui, eu comprei uma ovelhinha que eu já mostro pra vocês. Ok, chegamos em casa, yeeey! Yeah! E eu vou apresentar pra vocês, antes de eu finalizar esse vídeo, a nova mais membro da família. É uma ovelhinha que ela se transforma em travesseiro, então você abre a barriguinha dela e ela abre assim, ó. Então... Foi uma, as únicas coisas que eu gastei na viagem, porque a viagem, eu vou contar um pouquinho lá no blog, foi como a outra, eu gastei cerca de 370, com tudo incluso. Então, se você vê esse tipo de viagem, é interessante você participar, porque é tudo incluso. Tipo, a gente não pagou mais nada além do dinheiro que foi pedido pra viagem. Então, aí eu comprei isso, e agora o meu mais novo imã de geladeira que a gente vai colocar junto a minha casa tá uma bagunça <risos> depois que, né eu não, não arrumei antes de me tô bagunçada assim, sabe? então, essa é a minha terceira viagem que eu faço as minhas outras duas estão aqui uma eu fui pra Carpath a outra eu fui pra Viena e essa aqui agora é Schlarzka Poremba Poreba. Elas são várias... duas ovaninhas Com a perninha Acompanhar esse dia, esses dois dias Comigo, vocês sabem Se você gosta de vídeo assim, me deixe saber Porque eu posso me organizar pra fazer outras viagens Dessa maneira Essa foi uma das cidades da Polônia Se eu não comentei no vídeo Então é isso, fiquem bem Um beijão e tchau